E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos se bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago para vocês um vídeo aqui, um tank QV 10.5. O link dele está na descrição. Se você for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para estar tá recebendo novos vídeos aí no canal. E basicamente o que eu vou fazer aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar um FC aqui, né mano? Tá um pouco mais forte também está gravando, gravando E é isso aí, né, mano Vamos que vamos Deixa eu dar uma olhada aqui Vou pegar esse aqui eu Já tô De uma evoluída na conta, coloquei mais 7 Aqui a roupa, gold aqui no, Na carpa Tá zero no chapéu Consegui pegar aqui colar, né, de 420 é, Que aumenta a 420, né, mano e então, tem umas coisinhas aqui para fazer, né, galera? Deixa eu dividir isso aqui colocar... Colocar 20 Pra cá Sim, Beleza? Vamos ver que nível que consigo pegar Vou tentar pegar um nível 40 aqui pra poder usar as, o resto das coisas Isso aqui vai ser tipo uma evolução, sabe? Então... O título vai ser evolução 28 Opa, dividir foi os negócios aqui do top vou criar uma sociedade pra mim mais pra frente Aí, pegou nível 40 nível 40 agora já vai dar pra gente fazer mais coisas em relação à evolução aqui ó pedra colocar aqui de boa aí eu vou Deixa eu ver aqui tem nível 40 também que usa e aqui é ver qual que dá mais dano aqui nível 1 esse daqui nível 9 Colocar no amor eterno Porque Vamos injetar aqui Deixa o like aí galera Vamos ver se a gente consegue Bater uma quantidade Legal de, de likes Me fala aí Como que tá o vídeo Pelo OBS Tô gravando por ele agora Tô vendo como que fica Né Preciso me falam Como que tá a gravação Tá gravar por menos Uns 20 minutinhos Aqui de vídeo Pra vocês colocar aqui o lado eu vejo quanto tá de vídeo E aí fica mais tranquilo Beleza? Não se esquece aí mano, a gente batendo, quer ver, uns 50 likes aqui já tá, quer ver, muito bom, galera Porque eu vi que vocês gostaram, né? E aí vai ser bom pra gente trazer mais vídeo relacionado aí, né? Quer dizer, tem que tal me fala aí, o que, que vocês acham dessas evolução que eu tô fazendo aqui? Comenta, mano, não se esquece, tô gravando de madrugada, então se eu tiver um, é, tão animado assim, né? Não tiver naquela disposição assim, tão fora pra gravar, a é por causa da madrugada, eu tô falando um pouco baixo. E é isso, né? vou fazer os um videozinhos aí pra vocês. Vou fazer muito vídeo aí de evolução, vou gravar muito aqui nesse certo. E entra aí, mano, o link tá na descrição. Aproveita que eu vou estar tá fazendo muito vídeo aqui. Poder jogar junto com nós aqui também. Fiz uma live, estou fazendo live aí no canal. Começar a focar em live também. Live, vídeo, eu vou fazer as lives. Queria fazer uma instância com vocês, ficando um pouco ao vivo, né? Que compensa também. A galera gosta. E sempre eu vou fazer live a partir das 7 horas. Os vídeos aqui vai ser. Uma hora da tarde e as lives 7 horas, beleza, galera? isso aí que eu vou fazer pra vocês. Espero ter um apoio aí. Então apoia nós aí, daquela forma. Essa quarentena tá aqui deixando mais preso em casa, mas pelo menos sai um servidor que é 10.5 tá pra tá no canal jogar E ficar evoluir a cota E o sono bate mano, que já é 2 da manhã Naquela forma Demora um pouquinho né, pra poder injetar tá isso aqui tudo devagarzinho a gente faz o um encantamento aqui tá acabando está com 6 mil e pouco e galera não se esquece mano se você tiver é se você tiver a condição de virar membro aqui do canal vira porque isso vai estar tá ajudando o canal beleza Pra fazer isso aí, né, mano? Vou dar uma acelerada no vídeo aí. Beleza, eu posso fazer aqui também? A partir desse nível. Não sei se digitar. É, tá quase pegando. que ver? 1 milhão e 40 de né? 1 milhão e 400. 1 milhão e 40, dez. Sono, né? Ainda mudou o formato da cobra. Na verdade, tem umas coisas aqui pra despertar. Ah, pegamos 1 um milhão a 400 Tá indo devagarzinho, né mano? Deixa eu ver, eu vou abrir sempre Não vai ter não, quer dizer Sim. Bom que dá pra upar tudo de uma vez ou outra Foi mal se eu que tô meio nesse vídeo Só porque tá de madrugada, né mano? eu tô sem ideia um pouquinho aqui, né galera? Do que limpar também mas tô tentando aí o pai devagarzinho a coisa. Deixa a moto vai passar bem agora. Eu vou pegar tudo. É, o que dá para upar aqui eu vou upar. Depois mais pra frente eu pego umas coisas. Fazendo uma evolução uhum. Do nada, tá dando um eu tive de montar aqui, porque... O moto tá passando toda hora aqui. horas outro manhã o cara passando de moto. Tá animado, será, hein? Tá nada, hein? O negócio aqui é pegar tributo, galera. Pegando tributo, ela vai ficar bem de boa aqui, mano. Bem, beleza. Já colocamos que... TV... Já coloquei... 5 pedras de nível 7 Tô dando pra upar devagarzinho Vamos ver como que a conta daqui a um tempo, né? Não, ele quase pegando 11k de atributo Tá legal até Abriu o Subliminar aqui também Vamos ver se vai dar sucesso em, em tudo aqui Que é bem difícil Vamos ver aqui né Tomara que dê sucesso, tá assistindo um vídeo até agora galera, deixa o like aí Vamos ver se eu consigo colocar um Subliminar pelo menos três aqui, depois eu tento cinco. Porque então o vídeo vai ficar longo demais né? não assiste os vídeos tudo Até o final, eu falo assim é, Vamos ver se eu consigo aqui Criança, tanto que dá certo de fazer live pro OBS Mas isso é tranquilo Vamos lá, dá sucesso aí ó. Boa é um... já tá o 3 vamos tentar o 4 aqui para tá? ver se vai 3,5 se dá certo vai ser de boa esperar só chegar até os 230 aqui não dá certo até lá aí. terminar o vídeo aqui com vocês para quem quiser jogar o link tá na descrição galera é simples mesmo de entrar. Muito simples mesmo. Vamos lá. Let's bora, let's bora, let's go. Tem mais 10, espalhar essas 10. Eu vou tentar se ver offline. Eu deixo aqui, posso sair, porque tá gravando. E aí eu mostro pra vocês. Ah, beleza. Dá certo. Vou... De boa. Enchi. Subliminar dá moral. Vocês vê? 1k de atributo. Nível 40. GG. Ainda vai dar pra colocar mais uma pedra aqui. Nível 7, mas nível 7 vai estar.. Não tem como não, mas pelo menos nível 2 eu acho que tem sei lá, vamos ver aqui. É, nível 5. É, quase 12k de atributo. Tá ah, bom, vamos é, pôr evolução aqui. O que vocês estão achando dessa evolução, galera? Tá de boa, mano? Espero que fique de boa aí pra vocês, se vocês estão curtindo, apoia aí com o like Que eu quero fazer mais vídeo de madrugada de evolução Focar um pouco no canal A gente vê se a gente consegue bater os 4K logo de inscritos O canal tá na frequência boa aí de vídeo Agora vai depender só de vocês pra deixar o like Os espíritos de luta, vou deixar o cabelo 5, o resto pro 4. Vai ficar de boa, mano. GG. Primeira evolução tá muito bom. Vou jogar contra feminino. é eu queria um chá feminino, mas não foi essa a intenção. Mas tudo bem. Eu já pega um pouquinho a mais de FC. GG, vai ser bom demais. Isso aí ó. tá ajudando demais. Tranquilo, né, mano? Como eu disse, né, galera? Pra minha primeira evolução, tá muito bom. Vamos ver aqui na oficina. Vamos ver se a gente. Ih, eu consegui chegar ao 100%, não. Né? Ó, conseguiu. Agora vai faltar só uma pulseira. Depois a gente vai ver isso daqui, ó. Estilhaço de bronze. A gente tava no. No cascalho. Ainda falta muito cascalho pra gente colocar aqui. Mas enfim, pelo menos deu pra pegar alguma coisa. Deve ser, né? Umas merrequinhas. Quem quiser comprar esse colar de mim aqui, ó. Tô vendendo. Só dá PM. E é basicamente isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Vamos ver se a gente consegue bater uma quantidade legal de likes. Olha, aí, ó. Tem como já retirar alguns prêmios aqui, ó. Vou retirar isso aqui. Isso aqui. E isso aqui pegou <risos> 2 milhões de FC Nessa evolução ó, Quando bugar o e-mail pra vocês Vem aqui ó. Arroba E-mail, acho que é assim Se não me engano era assim Depois eu ver isso aqui, então o vídeo vai ficar gigante. Mas tá bom. tamo junto né, galera? É preciso se inscrever aí, deixar o like, como de costume. Quem assistiu até esse momento aqui do vídeo, digita zero aí nos comentários pra mim saber que você assistiu. E não se esquece de virar membro aí do canal, ativar o sininho, quer jogar esse dd tanque, link dentro tá na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço pro o senhor te tira, e falou.